explica com um assunto que não cai mas sem despenca no enem que é a ecologia e eu vou mostrar uma parte conceitual e depois a gente vai partir para o exercício e lá no exercício vou mostrar algumas questões do enem eu vou ensinar para vocês como o elaborador ele pensa como é que a gente tem que fazer a questão e não só fazer a questão por fazer a partir daquela questão vou lembrar vários tópicos então às vezes eu posso demorar na questão eu vou tentar escrever até não no quadro no papel para mostrar, tipo um professor particular para vocês, tio QQ, professor particular, eu vou mostrar e a gente vai lembrando alguns tópicos, porque não vai cair a mesma questão, não vai cair a mesma questão que caiu no vestibular, ou em outro vestibular, que pode ser do Enem, ou não do Enem, mas sim a gente tem que pegar os conceitos básicos, tá? Um conselho que eu dou para vocês, vou procurar fazer questões do Enem PPL, tem questões que caem no Enem PPL e depois caem no Enem tradicional, para quem não conhece, Enem nem PPL, é para pessoa privada de liberdade. Então procure baixar questões do Enem PPL, questões da Unesp é muito parecido também com padrão de questão do Enem. Então baixe questão da Unesp. Estou dando a dica para vocês, para vocês já começar já agosto com o pé direito, já começando detonando, tá? Então bora começar agora com, com conceitos básicos. Olha ecologia, lembra? Cadeia e teia alimentar sempre está no Enem, lembra? Lembra que a cadeia alimentar ela é linear, então eu vou ter um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e assim por diante. Quando você bifurca mais, você já não chama mais de cadeia, você chama de teia. Galera, como a cadeia que mais cai é aquática, eu vou dar como exemplo aqui aquática. Ah, eu sempre vejo terrestre, mas a é mais comum em prova do Enem, ele gosta de cadeia aquática. Então, olha, geralmente numa cadeia aquática, quem é o produtor? Fitoplâncton. Então, fitoplâncton geralmente são algas, também bactérias que podem fazer a fotossíntese. Lembrando, galera, numa cadeia ou teia, no caso aqui é uma teia, porque se eu bifurquei para mais de um, já é uma teia alimentar, tá? Lembrando que a seta sempre aponta para quem come. Não esquece disso, a seta aponta para quem come. Se a seta aponta para você, você come. Se a seta não aponta para você, você não come. Então, olha, fitoplâncto é o produtor. Quem pode comer o fitoplâncto? Zooplâncton. Zoplâncto, lembra de zoo, de animais? Mas podem ser pequenos crustáceos, como exemplos copépodos, que eu vou ver. Então eles podem comer o fitoplâncto. Outro exemplo que eu dou nessa minha teia aqui é um caranguejo. Um caranguejo pode comer também o fitoplâncto. No caso aqui, fitoplâncton produtor, zooplâncton consumidor primário, lembra? Consumidores, aqui o caranguejo vai ser consumidor também primário. É, e o peixe, nesse caso aqui, come o zooplâncton, o peixe será consumidor secundário. Muitas vezes a gente não mostra o decompositor. Mas se todas as setas vão para alguém, esse vai ser decompositor. E cuidado, galera! Decomposição é feita apenas por fungos e bactérias, repete comigo. Decomposição é feita por fungos e bactérias. Olha que interessante, a bactéria, cuidado quem prova isso pode cair, ela é o único ser, basicamente, que pode estar em todos os níveis tróficos. Primeiro, o que é nível trófico? Então, pega a tua caneta, se tu não fez isso antes, pega a caneta, para esse vídeo, pega a caneta, pega papel, que tudo que eu estou falando vai ser importante. Começa a notar o que eu estou falando aqui, tá? Primeira coisa, Nível trófico, toda vez que você escutar na biologia o termo trófico, trófico quer dizer alimento. Então, nível trófico é o nível de alimentação dos seres vivos. Quem é que pertence ao primeiro nível trófico? É o produtor. Então, ele é o primeiro nível de alimentação. Quem é que representa o segundo nível trófico? É quem? Consumidor primário. Cuidado. consumidor primário pertence ao segundo nível trófico. Se o Enem colocasse assim numa questão zooplâncton e caranguejo pertence ao segundo nível trófico. Tá certo. Apesar dele... Tem gente que confunde. Ah, não, eu pensei porque eles eram consumidor primário, por isso eu não coloquei segundo. Não. Consumidor primário pertence ao segundo nível trófico. Bora ver se a gente entendeu? O peixe é consumidor secundário, mas a que nível trófico ele pertence? Terceiro nível. Então sempre o primeiro nível trófico vai ser o produtor, segundo consumidor primário, terceiro nível trófico, trófico secundário e assim por diante, tá galera? Vai ter e assim por diante, tá? Os decompositores, galera, eles eles são fungos e bactérias. Lembrando que as bactérias podem pertencer a todos os níveis tróficos, porque bactéria pode ser produtor, bactéria pode ser consumidor primário, pode ser que tem bactéria heterótrofo e bactéria pode ser decompositor Agora cuidado, fungo não. O fungo ele é heterótrofo. Pelo menos para o ensino médio não tem fungo autótrofo. Não vai me marcar que o fungo pode ser encontrado em todos os níveis tróficos. Não, porque não tem fungo autótrofo, tá? Tudo bem? Então o fungo ele pode ser é, encontrado como decompositor e o fungo pode ser até também consumidor. Mas produtor o fungo não pode. O Enem já cobrou também o que, que pode aumentar, acelerar a decomposição no ambiente. Olha para cá, nota isso. Umidade, temperatura e oxigênio. Vai ser importante porque a gente vai resolver uma questão de floresta amazônica, que já caiu no Enem. E ele perguntou por que na Amazônia é muito rápido a, a decomposição, a reciclagem. Porque na Amazônia tem muita umidade, temperatura e oxigênio. É claro, a decomposição aeróbica, a decomposição aeróbica feita com oxigênio, ela vai necessitar de oxigênio, tá, galera? Outra coisa, lembra que a decomposição ela recicla o ambiente? Porque os decompositores eles pegam matéria orgânica e transformam em matéria inorgânica. Qual é a matéria inorgânica? Água e sais minerais. Essa água e esses sais minerais vão voltar para a planta. Então a planta vão voltar para o produtor, que vai ser importante numa cadeia alimentar. Outra coisa, decomposição já caiu no Enem, lixo. Se a gente for ver o lixo, se a gente você separar, fizer uma coleta seletiva, pegar aquela casca de banana, aquela casca de, de algumas frutas que você vai jogar fora, eu como com a casca e tudo. Você pode pegar e deixar uma umidade, uma temperatura, um oxigênio adequado, facilita a produção de adubo. É o que a gente chama, escreve aí, compostagem. Então compostagem é a transformação de matéria orgânica em adubo. Que é feito pelos decompositores Kennedy, uma questão dessa como é, que poderia, como é que eu poderia contextualizar posso dar um exemplo pra vocês? se eu falo mais ou menos, olha para cá se eu falo mais ou menos assim, olha que em determinada região começaram a caçar esse peixe aqui acabou com o um peixe, eles estão caçando caça é, é absurda no peixe da região o que, é que vai acontecer com o caranguejo? e aí, ah, quero ver a galera do outro lado de novo, vou repetir eu vou começar a caçar o peixe. O que, que vai acontecer com o caranguejo? Letra A, nada. Letra B, vai diminuir. Letra C, vai aumentar. Responde aí pra mim. Galera, toda vez que você mexe numa cadeia, no teia alimentar, com elo da cadeia, você mexe com demais elos. Não esquece disso. Então a Enem vai querer cobrar isso de você. Posso dar um exemplo? Olha a brincadeira de criança. Se você tá mexendo com peixe, é um exemplo que eu dei, tá? O peixe vai diminuir. Concorda comigo? Peixe diminuindo. Se o peixe diminui, conforme essa teia, ele deixa de comer o zooplâncto. O que, é que vai acontecer com o zooplâncto? Vai aumentar. Então, brincadeira de criança. Se o zooplâncto aumenta, vai comer mais fitoplâncto. fitoplâncto vai diminuir. Se fitoplâncton fitoplâncto diminui, não tem alimentação para o caranguejo. Conforme ele está mostrando aqui, a única alimentação do caranguejo mais... Tem gente que erra a questão do Enem porque pensa assim, ah, mas eu pensei que o caranguejo comia outra coisa. Você não tem que pensar. O Enem não é podemos afirmar que, é o que você acha. É podemos inferir que, é o que está mostrando lá. Se lá na questão está mostrando que o caranguejo só come fitoplâncton, você não tem, ah, porque eu pensei que ele comia outra coisa, por isso que eu não, não achei que ele ia diminuir, não. Se está mostrando, é porque é aquilo. Então o Enem não vai colocar uma figura e cobrar outra coisa, tá? Então, olha, se acabou a comida do caranguejo, Vai diminuir, então eu posso afirmar uma questão: que é com a diminuição com a caixa, ca, caça dos peixes, começou a afetar o caranguejo na região, tá galera? Então, isso é muito importante, isso é um comentário. Isso aqui é sobre cadeia. Bora comentar um pouquinho mais sobre biomas. Agora bora comentar sobre os quatro biomas que mais caem no Enem. Ah, Kennedy, quer dizer que não pode cair outro bioma? Não. Eu estou aqui resumindo para vocês, já facilitando a vida de vocês. Quais são eles? Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mangue. Agora vem aquela questão, Kennedy, o Mangue é um bioma? Muito professor fala que o Mangue, na verdade, é uma região de transição. Galera, tem gente que considera bioma, tem gente que considera de transição, eu considero de transição, mas o Enem chamou o mangue de bioma. Eu vou discutir com o Enem? Não, você só tem que saber característico. Bioma na biologia não é muito parecido com a geografia, galera. Bioma na biologia, na verdade, você tem que saber a caracterização do local. Ele vai colocar um texto, a partir desse texto você tem que identificar qual bioma você está trabalhando. Tem coisas que tem muito em comum entre os biomas, sim, mas tem coisas que são mais características. Como eu vou te mostrar uma questão, onde começava falando em arbustos, tudinho, e muita gente logo de cara já chegou marcando cerrado. Mas quando você lia melhor a questão, era mangue. Vou mostrar uma questão dessa pra vocês, tá? Então tem bioma, tem característica, que tem uma característica parecida com o outro. Mas você na questão, você vai é, diferenciar por aquela característica peculiar do bioma tá então deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês primeira coisa é importante você identificar os biomas porque já veio uma vez no, no, no enem mostrando o mapa e mostrando que foi de uma região para outra migrou ele queria saber por quais biomas tinham passado então estou mostrando aqui os principais então tem aqui a amazônia maior bioma do brasil eu tenho aqui o cerrado o cerrado lembra galera que o cerrado ele é o segundo maior bioma do brasil era para a Mata Atlântica ser o segundo maior bioma no Brasil, mas ela foi muito devastada. Lembrando, cuidado outra coisa em prova. Nos últimos 100 anos, quem foi o bioma mais devastado do Brasil? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mas nos últimos 20 anos, quem foi o bioma mais devastado do Brasil? Cerrado. Então cuidado. Se ele perguntar nos últimos 20 anos, você vai marcar em prova Cerrado. Nos últimos anos, o Cerrado foi o mais devastado. Eu tenho aqui, olha, lá para o Nordeste, eu tenho a Caatinga... Por aqui eu tenho Pantanal, Mata de Araucária, Pampas, Zona Costeira, muito. É, é, não dá para colocar muito bem o mangue, porque eu tenho mangue é, para a região do Marajó, eu tenho mangue no norte, eu tenho mangue aqui na região costeira. Então depois eu vou mostrar separado, ou quem sabe falando, eu vou falar em anotação. Resolvendo o exercício, vou dar as características do mangue para vocês, tá? Primeiro, Amazônia, bora ver a característica geral. Primeira coisa, já começa batendo um print, já começa anotando, parando o vídeo, anotando esse esquema, lembra que é importante para o vestibular, tá? Amazônia. Amazônia lembra que é uma floresta fechada. Qual a importância? Você tem que saber a caracterização do local e qual a importância do local. A Amazônia, galera, ela é uma floresta fechada porque protege o solo contra a lixiviação e a erosão. Para quem não sabe o que é lixiviação é a levada de água, de nutrientes do solo pela água da chuva. Então olha, na Amazônia chove muito, tem uma elevada pluviosidade. Então se eu não tivesse uma floresta a copa das árvores para proteger, a chuva ia cair diretamente no solo. Claro que acontece muitas vezes quando tem desmatamento, mas naturalmente não, porque a copa das árvores começa a notar aí, protege o solo contra lixiviação que é levadas no nutriente pela água da chuva e erosão que é o desgaste do solo ele começa a rachar beleza outra coisa a floresta também ela tem estratos tamanhos diferentes isso facilita o fluxo de ar a gente chama isso aqui de estratificação por isso que a Amazônia é considerada uma floresta fechada estratificada. Sabe por quê, galera? Como ela é muito fechadinha, ia ficar muito abafado para os animais viverem. Por isso que muitos animais até vivem na copa das árvores ou vivem em árvores. Então você vai dizer que se favorece, tamanhos diferentes, um microclima para a Amazônia, tá? Tudo bem? Outra característica da Amazônia. Ela é uma floresta clímax. O que quer dizer clímax? Quer dizer que quase tudo que ela produz, ela consome. Produz muito oxigênio, consome muito oxigênio. Produz muito nutrientes, mas consome muito nutriente. Tem gente que me pergunta, Kennedy, mas eu ouvi falar uma vez que a Amazônia, o solo dela é considerado pobre em nutrientes, então já é a primeira coisa, a primeira característica que eu considero para vocês, que é o solo, vou colocar aqui, pobre. Eu não entendo isso, mas nem cobrou isso. Como é que uma floresta exuberante tem um solo pobre em nutrientes? Olha que interessante, galera. Pensa que eu vou na tua casa, vou lá, tem lá uma mesa, e toda vez... Eu tô indo todo dia na tua casa. Vamos imaginar. Convido o tio Queque todo dia para ir na sua casa. E todo dia eu não vejo comida na mesa. Tem duas alternativas. Primeiro, ou não tem comida, não tem nenhuma comida. A Kennedy tá passando por um aperto, a gente tá passando... Não tem grana para comprar comida. Segunda coisa, Kennedy até que tem comida. Mas a mamãe coloca comida na mesa e todo mundo devora rápido. É o caso da Amazônia. Não é por, o solo é considerado pobre, não é por falta de nutrientes, galera. É porque coloca o nutriente ela logo... Absorve nutrientes, tá? A gente considera a camada superficial do solo rica, mas o solo em si ele é pobre. Na Amazônia tem muito que a gente chama de humus. O humus ele pode ser produzido também por minhoca. Olha que interessante! A minhoca ela tem a capacidade de comer durante o dia dela é porque ela não tem dente, então ela tem um papo, ela tem uma moela, igual da galinha, papo para armazenar, moela para triturar. Então ela tem a capacidade de comer e defecar o equivalente ao peso corporal. Vou dar um exemplo para vocês. Se você, sei lá, do outro lado, pesa 60 quilos, 80 quilos, é como se você defecasse 60 quilos, 80 quilos de cocô todo dia. Claro que não tem uma minhoca pesando 80, 60 quilos, tá? Mas produz um húmus que, é, que é importante pro solo da fertilidade. Mas o Enem perguntou por que o solo na Amazônia, ele é considerado pobre. Se tem muito nutriente, cai, folhas, tudinho, matéria orgânica, e tem gente que respondeu na época que era a desviação, porque chove muito e leva os nutrientes. Não, galera. Naturalmente, esquece de desmatamento. Naturalmente, a copa das árvores protegem o solo, vão proteger o solo. Logo, é por causa da decomposição. Na Amazônia, lembra? É um úmido, falei que eu ia usar isso, né? É um úmido, tem grande temperatura e muito oxigênio. Caiu matéria orgânica no solo, sofre reciclagem rápido e logo a planta absorve. Lembra? Floresta, clímax. Tudo que produz... Quase tudo lá ela consome. Outra coisa, é, as folhas, se cair sobre folhas, em prova, eu posso dizer que na Amazônia eu tenho folhas chamadas de perenes. Kennedy, o que é perenes? Perene quer dizer folha permanente. Perene quer dizer que dura muito, tá? E também eu tenho folhas, ou seja, elas quase não caem, não caem, só que eu não vou morrer. Folhas chamadas de latifoliadas folheadas, Kennedy, o que é fo folha latifoliada? São folhas largas, então na Amazônia quase tudo é grande na Amazônia, tem, galera, tem Vitória Régia na Amazônia que é tão grande, tem alguns animais que pesam um pouco como sapo, consegue ficar em cima de uma Vitória Régia, tá? Até alguns mamíferos, ratos, em cima de Vitória Régia, tá? Na Amazônia também eu posso encontrar basicamente três regiões, Terra Firme, a Terra Firme, que já está no nome, é Terra Firme, não, não tem nada alagado, a região de Várzea, que a gente considera um ecótone. Ecótone é uma região de transição, então anota aí a região de transição. E a região de Gapó, que é alagada, onde eu posso encontrar a Vitória-Régia. A Várzea, a região de Várzea, é muito importante, porque ela é a transição entre dois ecossistemas. Já que ela é um ecótone, ela é semi-alagada. A gente, essa várzea, geralmente, é a vegetação que fica próxima do rio. Por isso que a gente chama de mata ribeirinha ou mata ciliar, que por sinal é protegida por lei. Galera, quer dizer que eu não posso plantar na Amazônia? Não, você pode plantar na Amazônia, mas vamos dizer que você planta lá na terra firme. Plantou, desmatou, fez lá, mas você tem que deixar uma região de várzea. Porque, olha, você não usou produtos químicos, não vai chover, não vai levar os produtos químicos para o rio... Para proteger o rio, eu tenho que deixar a região de várzea. Já caiu uma vez em prova que a região de várzea protege os rios contra a lixiviação, porque elevados nutrientes, erosão e até o assoreamento. Assoreamento levada de muita terra, areia para o rio que pode acabar com o rio futuramente contaminando o rio. Eu falei muita coisa importante. Ah, não dá? Volta o vídeo, tá? Tem essa oportunidade. Pega papel e caneta, vai parando o vídeo, vai parando e vai anotando. Porque meu objetivo aqui é ajudar de verdade. Se não for para ajudar, eu prefiro nem dar aula, tá? Outra coisinha. É caatinga. Bora falar de caatinga? Galera, a Caatinga, lembra que lá é seco de verdade? Nordeste, tá? É quase sete a 8 meses de seca. Ah, é só na Caatinga que eu encontro cacto? Não, não é só na Caatinga. Mas olha, caiu em prova. Quais as características? Tem vegetação arbustiva? Tem. Tem galho retorcido também? Tem, assim como no Cerrado. Mas como eu te falei, tem característica que é parecida, mas ele vai mostrar alguma coisa que é característico de lá. Não que só tenha lá, mas tem uma, uma característica de lá. As folhas foram transformados em espinhos. Então, o objetivo do cacto, as cactáceas, é transformar as folhas em espinhos. Para proteção? Não. Para não perder tanta água. tá? Para não perder tanta água. O tecido do cacto, não sei se vocês já ouviram falar, eles armazenam água. Tem raiz profunda também na caatinga, assim como no cerrado? Tem também. Quantidade de cera. Para quem não sabe, cera é uma camada que as plantas elas possuem para proteger contra a desidratação. Anota aí. Então tem uma grande quantidade de cera. Cera. Outra característica aqui. Na caatinga, galera, eu tenho folhas que são chamadas de caducifólias. O que quer dizer caducifólias? Quer dizer que as folhas caem. Então na estação de seca, caem para não perder tanta água na transpiração. Agora pensa comigo. Você é um índio. Tá passando lá pela caatinga, toda a vegetação ela caiu. Você tá olhando de longe e a vegetação está coberta por essa cera que é uma característica lipídica que fica branco de longe. Então você olha e vê e chama aquilo de mata branca ou mata clara. Só que na tua linguagem de índio a gente chamou de caatinga. Então caatinga não quer dizer que é fedor, galera, é porque a característica do ambiente vai ser a caatinga. Tá, a gente vai resolver questões. Também sobre a caatinga. Outra coisa, cerrado. Cerrado, característica do cerrado. Vegetação arbustiva, espaçada, para não competir sobre, é, com a água. É, é, na verdade, não competir um com o outro com a água, porque eles precisam de água. Tem raiz profunda para pegar lá em lençol freático, lá na casa do caramba. Característica do cerrado, o quê? Galhos, galhos, tortos. Eu não considero nem só o galho torto, tá, galera? Mas sim o vegetal em si. Casca grossa. No cerrado tem muitos incêndios esporádicos. Incêndio? Então pode ter incêndio do nada. E outra coisa, é... já caiu no Enem. Caiu no Enem. No cerrado a gente considera semiúmido. Tem uma parte de seca? Tem. Mas a gente considera no cerrado, não é seco de verdade. É semi, colocar aqui, úmido. E tem uma característica das folhas. Olha o que as folhas elas fazem. As folhas, Vou mostrar aqui para vocês, elas estão cheias de pelos. Para quê? Para absorver água do ambiente. O Enem falou que no Cerrado as folhas têm grande pelosidade. E na gema apical para quem não sabe, gema pical fica em cima da planta, tem grande pilosidade, quantidade de pelos. Porque pensa comigo, onde é mais fácil pegar fogo? Num ambiente que está seco, um ambiente que está molhadinho. Num seco. Então, o vegetal ele tenta... Seria vantajoso para a caatinga ter pelosidade? Não, porque ela ia perder água pela folha. Na caatinga perde, cai a folha. No cerrado, algumas caem também. Tem gente que considera o cerrado semi-caducifólio. Algumas caem. Mas no cerrado, a característica... Galho torto... É, grande pilosidade nas folhas, tem cera também, casca grossa, incêndios esporádicos, cerrado. E como é que é o solo do cerrado? O solo, galera, característica do solo, o solo ele é pobre e o solo ele é ácido, tá? O solo, grande quantidade de alumínio, o solo é ácido. E quem me responde aí, onde é, quanto ao solo? Falando de nutrientes, qual é o melhor local para plantar? Caatinga ou cerrado? Qual é? Caatinga, sabia? O problema da caatinga é a água. O problema do cerrado é o solo. Ah, mas não tem água. Mas tem raiz que, que vai lá pegar freático. Então o problema do solo é que o solo é muito ácido. Então tem que fazer, é, é, tem que corrigir o solo, geralmente com a calagem. Então o problema do cerrado... E tem muita gente que diz que o problema, a vegetação ela tem característica de seca, mas no cerrado não é seco de verdade. Por isso que a gente usa um termo para o cerrado, pseudo. Pseudo é falso, tá? Xeromorfismo. Toda vez que você escutar o termo xerofita ou xeromorfismo, com X mesmo, quer dizer seca. Onde é que eu tenho xeromorfismo de verdade? Catinga. No cerrado a gente diz que tem um pseudo pseudoxeromorfismo por causa do solo que é pobre em nutrientes, tá? É pobre e o solo é ácido, tá? Então, galera, dá uma notada nisso aqui. A gente vai resolver exercício de ecologia agora. E no exercício também... Eu vou falar um pouco sobre mangue, e nesse mangue a gente vai lá desenvolvendo as questões, então se liga na questão aí. Galera, dá uma olhada nessa questão aqui. Fala assim: olha. considera a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho, que cai. Ambiente marinho cai bastante do Enem. Fitoplâncton, que é o produtor, copépodos, que são zooplânctos, tá? Sardinhas, no caso, é fitoplâncton produtor, copépodo consumidor primário, sardinha consumidor secundário e atum vai ser consumidor terciário. Olha o que ele fala. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas, que se alimentam dos copépodos. Então vai imaginando tudo isso, que são crustáceos, planctônicos ou plancton. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período ocorre a sobrepesca. O que é sobrepesca, Kennis? É pesca predatória, das populações de sardinhas. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição de. Então galera, dá uma olhada aqui nesse meu esquema, estilo professor particular. A gente vai analisar agora o que aconteceu nessa cadeia alimentar. Primeiro, eu tenho aqui água-viva que foi introduzida e vai comer copépodo. Lembrando que a seta sempre aponta para quem come. Então vou colocar aqui água-viva tá está comendo copépodo. E não tem outro predador para comer água-viva. Se a gente for analisar... Como a água-viva come o copépodo agora, a quantidade de copépodos vai diminuir. Tudo bem? Mas nesse mesmo período teve uma caça predatória, uma sobrepesca de sardinha. O que, é que vai acontecer com a quantidade de sardinha? Ela vai diminuir. Só que isso, galera, a diminuição de sardinha, ela deixa de comer copépodo. Então se a gente for imaginar a relação da sardinha com copépodo, diminui sardinha, vai aumentar a quantidade de copepto, então não dá para avaliar muito bem o impacto, porque ele não fala se a água viva come mais, se a sardinha a quantidade para avaliar agora tem outras coisas que dá a gente avaliar dá a gente ter certeza, olha se diminui sardinha é o alimento do atum vai diminuir o atum isso dá pra ter certeza então é uma coisa que dá pra gente ter certeza nessa cadeia alimentar o fitoplâncto também não dá pra ter certeza porque por um lado diminui Poderia aumentar, por outro aumenta, poderia diminuir. Mas o atum, eu tenho certeza absoluta, tá? Volta para a questão. Então ele quer saber, será observada a diminuição de? Logo você vai chegar na letra, olha a letra B. Da população de atuns, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Então foi isso que deu para analisar nessa cadeia alimentar. Galera, dá uma olhada nessa outra questão que fala assim, olha, a Caatinga é um único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% e 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos, Cutícula, cutícula lembra que é aquela cera que protege a planta contra a desidratação, tá? Altamente impermeáveis, que protege, que apresenta queda na estação seca. Então são as folhas, característica caducifólia, mostrei pra vocês, tá? Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica é das raízes dessas plantas que contribuem para a maior adaptação na caatinga qual é a o que, que você acha, galera? Ambiente seco, né? Você vai marcar letra A, armazenar nutriente? Não. Então, o problema da caatinga é falta de água. Então, a fixação do vegetal. Letra C, fixação do vegetal. Não. Letra D, absorção de água por um sistema radicular. Radicular quer dizer raiz desenvolvido e profundo. Tá certo. Logo, você vai marcar a letra D. Galera, dá uma olhada nessa outra questão de bioma, caiu no Enem também. Fala mais ou menos assim, olha. O manguezal, um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem nessas árvores. Por causa da quantidade de sedimentos e restos de plantas de outros organismos, misturados com água salgada, água salobra, né? O solo dos manguezais tem a aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Aí pergunta, para viver em um ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como? Então vem aqui para o papel para te mostrar algumas características do manguezal. Galera, para quem não lembra, o manguezal, eu tenho uma vegetação que tem raízes para fora, tanto no sentido é, vertical, tanto no sentido, é, na verdade, horizontal, como no sentido vertical, que já caiu no Enem. Essas raízes que saem aqui da planta, elas têm uns nomezinhos. A gente dá o um nome para elas de escoras. Tem autores que consideram até parte do caule, mas tudo bem. Essas que afloram do solo, que saem do solo tentando buscar oxigênio, a gente já dá outro nome para elas. Elas são chamadas de pneumatóforas, tá? Tóforas. Ou também são chamadas de raízes respiratórias. Por quê? Porque vai em busca de oxigênio. No mangue, tá? Em busca de oxigênio aqui. Então eu tenho também é, água salgada, lembrando que quando a maré está baixa, prevalece água doce. Quando a maré está cheia, prevalece água salgada, tá? Agora bora voltar para a questão. Voltando para a questão, qual você escolher? Letra A, característica, ele quer saber adaptações do manguezal. Folhas substituídas por espinho, não, esse é mais característica de caatinga. Folhas grossas que caem em períodos frios a fim de reduzir a atividade? Não, galera. Letra C, caules modificados que armazenam água? Não, tá mais para caatinga. Letra D, raízes desenvolvidas que penetram profundamente? Não, não precisa a raiz ser grande no solo em busca de água. Não, não é esse o objetivo, é mais para sustentação. Letra E, olha aqui, raízes respiratórias ou pneumatóforos que afloram no solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar. Então seria a letra E. Bora fazer só mais uma questão aqui de ecologia. Fala assim, a vegetação do cerrado é construída por árvores esparsas, então espaçadas, lembra que eu falei para não competir pela água, que apresentam troncos retorcidos, olha, característica do cerrado, em raízes profundas, e seminos, disseminadas no meio arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois... Então a raiz é o quê? A raiz ela é profunda. Bora ver... Letra A, aumento da taxa de fotossíntese. Não, melhora a sustentação das árvores. Não, não, não é para sustentar no cerrado. Até que no seria. Letra C, possibilita, possibilita a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. Está certo a letra C. Mora a letra D? Dificulta a ação dos predadores. Não, diminui a superfície de contato com esse órgão, com a atmosfera, impedindo a perda de água por evaporação. Não, a letra correta, que a característica do cerrado seria... Letra C. Deixa que a gente explica...